Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados soviéticos estavam morrendo por infecções causadas por bactérias a partir das suas feridas. Para lidar com essa situação, a microbiologista Zinaider Moliev recebeu a tarefa de desenvolver uma penicilina soviética, semelhante à criada em 1928 por Alexander Fleming, porém utilizando apenas matérias-primas nacionais. Ela conseguiu encontrar um cogumelo no qual o antibiótico era produzido. Ela conseguiu produzir penicilina em massa a partir de 1943, com o nome de Crustosin. Essa penicilina conseguiu reduzir em 80% a mortalidade de soldados e diminuir em 25% a taxa de amputações. Curioso é que em 1944, o professor britânico Howard Florey, um dos criadores da penicilina original, visitou a União Soviética. E para surpresa dele, após essa comparação, ele percebeu que a penicilina soviética era quase uma vez e meia mais eficiente que a britânica. E isso fez com que Hermolieva recebesse o apelido de Madame Penicilina.